é isso aí pessoal terça-feira 12 de agosto de 2014 estamos aqui na praça Mauá em Santos e hoje é dia do trólebus exatamente 12 de agosto é a data que marca a inauguração do serviço de trólebus de Santos que aconteceu em 1963 em 1963 os trólebus partiram partiam lá da Rua Martin Afonso, Perto do centro português. Depois, em 1967, eles começaram a fazer ponto final aqui na Praça Mauá, que é onde eu estou. O trolebus é um veículo confortável, silencioso, elétrico. Para vocês terem ideia, no Brasil só existem trólebus aqui em Santos e em São Paulo e na região do de Santo Andrés, São Bernardo e Diadema com um corredor de trólebus. Então não são todas as cidades do estado do Brasil que tem trólebus. Santos tem esse privilégio. Legal, né? É uma data importante, marcada. Vocês viram ali no letreiro do trólebus que eles fizeram a menção à data, que acho, acho ótimo, uma ideia boa, uma iniciativa fantástica. E vocês notam que aqui no chão tem os trilhos do bonde elétrico também. Ou seja, Santos é uma cidade onde tem trolebuses e ônibus elétrico, quer dizer, é ônibus elétrico, que é o trólibus, e bonde elétrico também. Atualmente são seis veículos que servem a linha 20 de trolebuses de Santos, mas quando começou o serviço, em 1963, eram 50 trolebuses 50 trolebuses que foram importados... Da Fiat italiana. Vocês notam aqui a né, confusão da Praça Amoar, né? porque é muito trânsito, a maioria dos ônibus a diesel e o trólebus ali, silencioso, elétrico, sem poluir o meio ambiente. Legal, né? Então, vida longa aos trólebus e quem sabe um dia o sistema de trólebus de Santos volte a se expandir como era há 50 anos atrás. né Um grande abraço. E até a próxima.